E aí galera, tudo massa com vocês? Bate-papo tá de volta fazendo aquele sucesso, trazendo você aqui com o apresentador Flávio Cambuim, porque você já sabe, Bate-Papo com os amigos, futebol Série C, Norte e Nordeste, Paraíba, é só aqui com Bate-Papo com os Amigos, né? Mandar um abraço para o meu amigo e parceiro é, Anderson Rodrigues, agradecer também a presença do nosso mister Mário Rubens e a todos que fazem parte dessa família chamada Bate-Papo com os Amigos. Torcedor do Papão da Curuzu, se prepare, porque vem torcedor do Papão debater a situação do Paysandu. Passando pela tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, você fica informado. Se você não sabe a situação do seu time, aqui, o único canal que fala da Série C do Campeonato Brasileiro, você fica por dentro. Vamos falar do seguinte, o primeiro colocado é o Manaus, com 24 pontos. Mandar um abraço para o meu amigo Eliseudo. Segundo, o Pai Sandu, também com 24, perde no número de vitória. A se V com 23 em terceiro colocado. Depois o Volta Redonda com 22 pontos. Quarto colocado, fechando o G4. Vemos para a quinta colocação, Botafogo da Paraíba, que depois daquele empate com a Tombense, o torcedor do Botafogo, ficou com aquela pulga atrás da orelha. Mas vai dar para o Botafogo da Paraíba, sim. Sexto colocado, o ferroviário. Será que é o cavalo paraguaio ou o ferroviário vai tirar essa, essa coisa de cavalo paraguaio, né? O sétimo é o Alto Piauí, com 18 pontos. Depois vem o Floresta, oitavo, e aí os dois, a jacuipense, que não conseguiu vencer o seu jogo diante do Manaus. O torcedor de jacuipense já começa a ficar apreensivo. E o Santa Cruz? Será que o torcedor do Santa Cruz ainda acredita? Mandar um abraço para o professor Aldo e para pro o Renato e dizer o seguinte, torcedor do Santa Cruz tem que acreditar até o final. Quem é torcedor do Santa não abandona o Santa Cruz. Resultado, deixa eu colocar aqui só, o resultado da 15ª rodada, se você não sabe, vai saber aqui. Galera, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Toca o sino de notificação. Não deixe de fazer parte. Se inscreva. passe para um amigo rapaz Série C. É lá, cara, com um cara bacana. O, o Flávio Cambuim está aí fazendo esse trabalho, divulgando o Norte e Nordeste, que é esquecido. Mas o Flávio está aqui para falar do seu time. É, no sábado, tivemos às três horas da tarde. O Floresta, dentro de casa, perdendo para o Altos do Piauí. 2x1, um, grande vitória do Altos. O torcedor do Floresta também já fica preocupado. A Jacuípece dentro de casa, perdeu para o Manaus por 1x0. Um Volta Redonda 2, no sábado também, às 9 horas. Ferroviário 0. Paissandu 1. Um. Santa Cruz 0. Difícil. Santa Cruz jogou muito, melhorou muito, mas não conseguiu bater o Paysandu dentro da Curuzu. E o Botafogo da Paraíba, como a gente falou, surpreendido sim pela Tomense um gol espírita, vamos dizer assim, no final, 1 um a 1 um, Certo? A próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro é o seguinte: jogos. Sábado teremos Santa Cruz e Alto, no Arruda, às 5 horas da tarde. No mesmo sábado, às 9, teremos Jacuipense e, e Volta Redonda. Será que o Santa Cruz vai se recuperar? Será que vai começar a sonhar e fazer o torcedor sonhar? Será que a Jacuipense também vai sair dessa situação? E o Volta Redonda vai avançar e vai entrar no, no, no G4 definitivamente? Vamos ver isso aí. A Tombense pega o Floresta no domingo, jogos do domingo. Floresta e, é, Tombense e Floresta, jogo difícil por Floresta. E a Tombense vem aí em busca também dessa, é, vamos dizer assim, dessa solidificação no G4. O Manaus, o líder, segue o líder. O Manaus pega o Botafogo. Esse confronto é um divisor de águas para o Botafogo da Paraíba que pode entrar e realmente definir a sua vaga dentro do G4. Vamos aguardar esse jogo. Domingo e na segunda-feira, encerrando a 16ª rodada, Ferroviária e Paysandu Bate papo com os amigos, futebol é aqui. deixa o seu like, compartilhe os vídeos e toque o sino de notificação. Venha fazer parte dessa família, desse, desse bate-papo agradável. Vamos estar aqui ao vivo. Acompanhe o Instagram, arroba, bate-papo com os amigos, oficial. E venha fazer parte com a gente, beleza? Um abraço. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Por tudo que vocês têm acompanhado a gente, acreditado no nosso trabalho. E venha junto. Série C do Campeonato Brasileiro é aqui. Bate-papo com os amigos. Futebol é aqui com o Flávio Camboim. Anderson Rodrigues, o Mister no comentário e toda a galerinha. E mandar um abraço também pro torcedor do Remo, que está feliz na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Remo também é falado aqui. Beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.